Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube Recebendo hoje aqui a Vânia, diretamente de Bauru para Sorocaba Que loucura é você essa viu? vir lá para cá, menina? Então, não resisti, eu tive a oportunidade e estou aqui Vim fazer uma sessão para sentir de perto uhum. toda essa energia Você veio para cá, direto de Bauru, só para vir aqui comigo? Só para vir aqui Quanto tempo de Bauru até aqui? São três horas. Três horas de viagem, que legal. Sim. Olha, fantástico receber a Vânia aqui, veio conhecer o nosso trabalho, ela é a nossa aluna dos nossos Sim. cursos, né, lá. Ela se inscreveu no curso MAD, no o MAD módulo da Essência do Ser. MAD é o módulo avançado das dores emocionais e está tendo resultados incríveis em Bauru, né? E lá em Bauru você teve uma experiência com crianças autistas. Conta pra mim, o que, que é isso? Fala Foi. Aí. Foi muito bonito, é, quando eu comecei a fazer essa é, a reflexo, eu pensei imediatamente no filho de uma amiga uhum. que é autista do grau elevadíssimo mais alto e eu consegui, depois de algumas sessões que eu fiz na casa dela, porque uhum. não podia sair por conta dele, então eu fiz a sessão, a sessão lá e eu percebia que ele ficava me olhando e eu tentei eu fui como quem ele tá brincando. Mas, mas, peraí, mas parece que a mãe dele falou que você não ia conseguir encostar nele. Que história falou que, é essa? que ninguém é que é encosta nos pés dele. Nem a, a fisioterapeuta teve uma dificuldade enorme. E eu cheguei, depois de ter feito na mãe, acho que ele viu como era, uhum. e eu cheguei perto dele, ele tava num... Mas deixa eu entender, fama. você fez na mãe dele Você foi na casa dela fazer? Foi É atendimento home care, então? Home care ah, você Porque sabe. ela não pode sair Então você por atendeu conta ela dela. e mais alguém na casa? Ela, o marido dela, no o pezinho dele E o irmão mais velho dele Ah, então deixa eu entender Você foi na casa deles Uma Sim. casa que tem quatro pessoas Sim E no atendimento home care você atendeu ela, o esposo e o irmãozinho dele Isso Faturou os três? Sim E depois o menino lá? Eu percebia que ele estava olhando, eu falei, deixa eu tentar, ela falou, ah, pode tentar, você não vai conseguir pegar a mãe pega. dele. A falou, mãe dele falou que você não ia conseguir? Que eu não ia conseguir. Olha só que Aí eu me sentei no chão, perto da, do sofá onde ele estava, uhum. ele pôs o pé, ele pôs um, um pé em cima do, do braço do sofá e eu comecei e falei, eu vou brincar com ele primeiro, né? Sem luva, sem creme, sem nada. Uhum. Eu abracei o pé dele e fiz assim. Uh -uh, <risos> pra brincar com ele. Uhum. Aí, ele com aquele jeitinho dele, ele punha a mãozinha assim, abaixava a cabeça uhum. e sorria, olhava de lado. Que Aí eu comecei assim. a apertar o pezinho dele e brincava. Então e a, mãe, tinha... e a mãe dele? A mãe dele ficou que nem louca em volta, tá. desesperada. Eu não tô acreditando. Chamava todo mundo. Vem ver, vem ver, vem ver. E eu brincando. E ele dormiu. daí a pouco ele pôs o outro pé na, na mesma posição. Uhum. Eu mexi nos dois ao mesmo tempo. Uhum. Eu comecei a olhar ele se encostando, se encostando. Dormiu. Deu apertar o pezinho, massagear, uhum. abraçar como você ensina. Abraçar o pezinho dele. Mas, sem toque, né? Isso. Acariciar sem creme Porque ele não gosta, não gosta de creme. Então eu fui respeitando Os As limitações limites. dele Incrível. Ele dormiu, foi uma noite agradável para a Família porque Ele não dorme bem? Não, dorme. não, ele acorda às madrugadas, ele grita Ele tem muito problema Ele dormiu essa noite inteira, acordou Fez cocô De madrugada? De madrugada, Mas ela trocou é a fralda O não, é intestino preso. É intestino Muito preso. preso. Então, nessa, no primeiro dia, ele já relaxou lá com você, dormiu um pouquinho na poltrona. Sim. A noite dormiu bem. Até que hora que ele acordou aqui no banheiro? Às três da manhã, três voltou, três. dormiu foi. e foi até às oito da manhã. Uau! Foi uma que coisa legal. assim, eu fiquei eufórica. Eu fiquei.. A gente se arrepia, né? De, é, de... Tanto, essas que, tanto que toda semana, terça-feira à noite, eu estou na casa dela. Porque o marido dela é, é advogado, ela, faz, ela é do comércio, mas uhum. via internet. E eu vou lá e o menininho, ele se chama Felipe, ele, quando me vê, ele já vai para o sofá, senta e bota os dois pés assim. <risos> é a coisa mais linda. Hum. É mas, muito gratificante. Deixa eu te perguntar assim. O quanto a reflexologia em si, o trabalho, o estudo, faz parte disso tudo, dentro desse contexto? A reflexologia faz todo o trabalho, todo, tudo, tudo o que, é importante. O que no, o que no curso... Eu, pessoal, eu preciso perguntar, não tem jeito, eu preciso saber dela. O que no curso te deu essa segurança de você... Atender uma pessoa que a mãe mesmo falou que ninguém conseguia. Onde você achou essa confiança? Bom, em primeiro lugar, você passa essa confiança para a gente quando faz o curso. Certo. Quando a gente faz o curso, você passa que a gente é capaz. É, eu, que eu a gente muito, é capaz. Eu, eu dou muito estímulo mesmo, pessoal. Eu então, a partir do cursos... momento que eu me formei, é, eu comecei a trabalhar. Não antes. Hum. Eu comecei a me trabalhar, só que depois de formada e eu me sentia poderosa você <risos> Se sentia poderosa essa porque, é boa. porque você passou isso para mim Legal. passou isso que como eu segui tudo certinho conforme foi ensinado uhum. conforme você diz aluno meu não faz isso uhum. então eu respeitei isso e aí eu senti que eu podia fazer aquilo Uau. pelo menos tentar eu poderia e eu consegui incrível e hoje inclusive, para dar um, um dia da semana, um período do dia da semana, fazer na associação dos autistas... Peraí, como que é isso aí? <risos> Conta para mim direito isso aí, o que, que é? é? Bauru tem uma associação de autistas, uhum. chama a FAPAB, e a presidente da FAPAB, depois de ter vivido, é, visto porque a mãe do menino postou, porque ela filmou, uhum. e postou para todos os lugares. Uhum. Então eu tenho pessoas que são pais de autistas que entram em contato. E esse vídeo da filmagem foi postado ontem? No Instagram dela. No Instagram dela. Isso. Ela tem bastante seguidores uhum. e tem bastante mães de autista, que ela tem grupos assim. Sim. E aí o pessoal e abriu para mim. No seu Instagram tá esse vídeo também? Eu mando para você esse vídeo. É ah, que Eu queria saber se, de repente, a gente pode colocar aqui na descrição do vídeo o seu Instagram. Pode. Pode. pode. Pessoal, então aqui, ó, na descrição aqui do vídeo, eu vou colocar o... O meu Instagram do espaço. O seu Instagram. É, espaço Reflexo. Isso. E aí, no, no, no contato seu, até é bom, porque as pessoas podem entrar em contato com você também. Sim. Se, de repente, alguém de Bauru ou da região que queira passar por terapia com a Vânia, é Perfeito. só mandar um oi para você, dar um direct lá. Isso, dar um direct, a gente agenda um horário. Se precisar, home care a gente faz. É, eu uhum. tenho um espaço, se eu quiser ir lá, que tem um ambiente gostoso. Aí, eu, tu, lá, dá para ser atendido no home care, no conforto Sim. da sua casa ou no espaço da família. É o seu espaço fica onde, Jô? Fica é, no Jardim Europa. Uhum. É um bairro residencial. Uhum. É, fica... É uma parte é, no corpo da minha casa, porém uhum. independente. Sim, é um legal. espaço que eu construí. Parabéns. É, quer que eu dê o endereço? Fique à vontade, aproveita aí. É na Rua Aviadora do Chaves, número 250. Isso. E tem o WhatsApp? Tem. É 14 é o DDD 991076751. Isso. Então, nossa equipe aí colocou. Tela para você aí, né? O Sim. seu WhatsApp e tal. Mas lá na associação, como que está o andamento da conversa? Na associação? Você vai lá na associação de autistas Isso. aplicar? Isso. É? é assim, é um acordo que foi feito a partir da semana que vem, hum. é que eu vou começar aí, tá? Uhum. Por conta do Fefe, que é o Felipe, uhum. é a presidente e a médica responsável pela associação. É, acharam que seria muito bom eu ir como uma voluntária. Uau. Tá? É bom para mim aprender Sim. e é bom para eles. Com certeza. Então eu vou começar a trabalhar, por enquanto, é, alguns minutos com cada um, até que uhum. se familiarizem comigo Sim, é e com o toque, se o autista tem um problema de toque. Uhum. E para que a gente possa trabalhar de uma forma mais para frente um pouco uhum. para ajudar essas crianças. Que, legal. que eles se enquadrem no mundo da gente. Porque eles eles têm uma forma de ver diferente. Uhum. E a gente através da reflexo vai ajudar isso. Legal. mas deixa eu perguntar uma outra coisinha para você, acho que o pessoal quer saber também. Pelo pensar, a Vânia deve estar com o Roberto já há bastante tempo. Não. <risos> Não, eu me formei no MADI em março. Março? A gente está em abril. Em março. O mês passado você se Sim. formou, pegou seu certificado. Foi. Tal, e já está tendo esses resultados incríveis. Sim. Já tenho carteiras, já tenho clientes que fizeram pacotes. Hum. É, tenho soltado já promoções, como você me ensinou. A promoção da Páscoa já foi. Agora eu vou, estou oh, me preparando, resultado no curso da Páscoa. Teve. Então, deixa eu só falar uma coisa aí para vocês, pessoal. Então, quem faz o curso junto com a gente, não é só fazer reflexologia, né? É... Só reflexologia eu acho que já é bom, né? Bom, oh, é maravilhoso. Com essa parte o curso é muito bom. Mas, além da parte da reflexologia, o que a gente propõe para o aluno, né? é que ele aprenda a fazer uma gestão do seu trabalho, a captar clientes. Começa uma nova profissão, como que eu vou captar clientes? Aí teve a estratégia de cortesias, anotar os, usar as datas comemorativas do ano tal, e funcionou para Páscoa. Funcionou. Funcionou para Páscoa. É, como é. eu sou muito nova, então eu tinha que testar, em primeiro lugar, meu público-alvo. Uhum. Quanto eu poderia cobrar? Sim. Porque não adianta eu chegar e cobrar um valor muito alto eu não botei. então eu tinha que primeiro eu tinha que Isso fazer é uma claro. varredura uhum. para entender então eu cheguei num valor na Páscoa uhum. eu reduzi para quem fizesse o pacote uhum. certo? Com o pessoal o que você fez lá, então. então eu eu cobro normalmente 70 reais então o que, que eu fiz para quem adquirisse um pacote de quatro sessões, uhum. reduziria para reais cada sessão. Legal. Aí, então a pessoa foi, fez uma sessão, uhum. gostou. Uhum. Aí eu quero fechar o pacote. Perfeito, você tem mais três. Uau. Você já fez uma. Bacana. Agora, eu já passei o preço pra, a partir de hoje. Então, há um tempo, há uma semana atrás, eu comecei a postar no Instagram. Uhum. É, final de promoção, final de promoção, então essa semana agora, o valor real vai a 80 reais aí eu já começo a me preparar para o dia das manhãs. Ah, então está já... seguindo a cartinha que eu te passei. Sim. Né? Então pessoal, segue aquilo que a gente orienta, pega as datas comemorativas do ano, lista todas as datas comemorativas e deixa as promoções engatilhadas. Se houver necessidade de lançar mão das cortesias, você não repente, Se a sua carteira de clientes está tão alta, que você não precisa lançar mão das cortesias, você não lança. Tá? Mas uma coisa que me vem aqui, aqui na cabeça, e eu acho que o pessoal quer saber, Sim. eu não sei se você pode responder, né? mas o quanto de faturamento você já teve nesse um mês, um mês e meio de trabalho? Eu não chega a ser um mês e meio, porque o é um mês de março, depois que eu me formei, e um pouco do mês de abril, eu trabalhei com cortesias. Uhum. É, hoje, posso falar que eu estou aqui? Pode, eu estou aqui hoje totalmente custeada pelo espaço reflexo, que são as minhas, é o meu espaço Isso reflexo. É. Então hoje eu vim aqui de carro pagando é, a, minha, a minha vinda, uhum. pedágio, gasolina e tudo mais, uhum. pagando o seu tempo. Uhum. Tudo custeado. você pagou também? Para você? Isso. Eu fiquei por duas horas. Uhum. Eu paguei 250. Isso. Isso. Mas todo o resto. Mas o meu faturamento, que não fechou o mês. E eu não tenho uma carteira ainda, uma, uma agenda lotada. Tem mas eu já, já tenho. E eu guardo o dinheiro. Uhum. Eu guardo esse dinheiro. Eu vou reinvestir esse dinheiro. Uhum. Eu já, já, nesse menos de um mês, já deu um 1.250 reais. Menos de um mês. Menos de um mês. Então, o investimento no curso... Ah, já, já era. Já foi. <risos> já. Totalmente aprovado. Totalmente. Maravilhoso. E, e o que, que você diria para quem está pensando em uma nova profissão, está querendo fazer reflexologia? o que, que você pode dizer para as pessoas? Olha, é... eu sou professora aposentada e já fiz artesanatos depois de formada mas não tem não tem como gente, a reflexologia é maravilhosa é uma coisa muito boa aqui, uhum. você poder ser um instrumento em ajudar alguém que precisa ou que tem dor ou que tem qualquer tipo de situação de limitação, como o caso do autismo e você sentir que aquilo melhora isso não tem preço Legal. E uma outra perguntinha para gente finalizar. De que jeito que foi que você me conheceu? Ah, eu vou falar assim, o Papai do Céu botou você no meu Instagram. Como assim? Explica isso. Eu tava no meu Instagram normal. Eu procuro estar de bem com o Papai do Céu, né eu não sou santo, né? Como só, você mas diz. Mas eu procuro estar de bem <risos> e fazer minha parte. Né? Mas como como você diz, isso? nada acontece por acaso. É, nada acontece nada. por acaso. Então eu estava simplesmente vendo algumas coisas no meu Instagram, que não era ainda o Instagram, que é esse Instagram que eu tenho, da Reflexo, uhum. é um outro. E apareceu uma propaganda uhum. de a semana de reflexologia. Ah, semana gratuita. Semana gratuita. Ah, então você me conheceu participando de uma semana gratuita. Exato. E aí você fez a semana gratuita. Isso, isso, e me apaixonei. Como, Como que foi a semana? Foi legal? Você maravilhosa, gostou? Maravilhosa, maravilhosa. Muito puxado, muito conteúdo? Não, que que... não, eu achei assim, do na, tamanho na exato. Na dose, na medida. Do Tamanho exato, aquilo que eu, que eu precisava e que eu queria naquele momento. Porque eu me fa... fiquei fascinada, fiquei uhum. apaixonada. E a tua maneira de explicar o método uhum. é muito bom Nossa, Isso foi juntos. uma das coisas que fez com que eu viesse aqui hoje Legal. Porque eu queria te conhecer Obrigado. e te dar os parabéns Obrigado. pessoalmente Obrigado, nós, nós criamos né, um método de trabalho uhum. Não sei se eu posso dizer que é um método próprio, né? lógico Eu venho de uma doutrina um entendimento da reflexologia e desde o início da minha jornada, da minha carreira Eu procurei sempre atender as minhas clientes Sempre de uma forma muito simples, né? muito prática, muito objetiva E lá no começo, bem lá no começo, quando a gente comecei a atender Eu acho que o curso nosso começou a surgir lá atrás De uma forma despretensiosa, que eu nunca imaginei dar curso Nunca mesmo Até que fazendo atendimento para as primeiras clientes a cliente perguntava, mas o senhor está curso? curso? Eu dá curso? Num português bem claro, né? Eu mal tinha saído das fraldas, né? Eu mal tinha começado Desde essa linha, venda da linha de atender clientes e então, tal. Não, eu, né? eu não falei que eu tinha mal me formado, né? Mas uma falou, depois a outra falou, e mais pessoas vinham falando. Eu, peraí, alguma coisa tem aí, o que está acontecendo? Aí eu comecei a me avaliar. Então, aquilo que eu fazia, o meu jeito de atender, conversar, brincar respeitosamente com o cliente, eu acabava cativando e as pessoas ficavam com vontade de aprender. E aí isso me despertou. Aí eu comecei a olhar para essa janela de oportunidade. E é, aí abriu o leque, E, né, e aí é? abriu o leque. É impressionante o que isso traz de benefício para quem utiliza em si próprio, ou seja, faz a automassagem, é maravilhoso. Você vai ajudar algum ente querido, é maravilhoso. Você vai transformar isso numa uma profissão, é melhor ainda. Uhum. É fantástico. Desejo um ótimo retorno para você para o Bauru. Ô oh, professor, muito você. obrigada, viu? E seu filho que veio te trazer também, um bom sim. retorno para você. E chegando lá, manda um oi para a gente. Manda sim. E, e compartilhe, você que está aqui com a gente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Esse vídeo, se você gostou dele, compartilha ele, manda para um amigo, para uma amiga sua. Certamente, um jeito que transformou a sua vida. Transformou. Transformou muito, pouquinho? Muito, muito. muito. E além de ter mudado muito o curso da minha vida, me uhum. deu um prazer enorme. Uma uhum. coisa assim, é, um, não é um trabalho, que hoje é a minha profissão. Uhum. Isso não é um trabalho. É o amor que a gente tem por aquilo que a gente faz. Legal. É Sim. muito bom, muito bom. E eu agradeço ter me colocado nesse caminho. Ah, que bom. Foi bom! A gente trabalha, faz aquilo que a gente ama, e por recompensa que o universo nos traz, é a amizade das pessoas, o reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional. Às vezes as pessoas no comércio param a gente, ah, o senhor que é professor? é, Ah, é legal, né? A gente acaba sendo tietado às vezes por aí, é muito legal. É, é bom! Isso massageia o ego da gente, que é bom. De uma mas, forma saudável. Saudável, mas, Sim. ó, muita responsabilidade. Você, meu aluno, você, minha aluna, vai vir para o curso, você já está trabalhando, você sabe que eu sempre cobro isso de vocês. Seriedade naquilo que você faz. A gente está trabalhando, transformando vidas, né? A Vânia, que é um exemplo de transformação, está transformando uma família com a questão do autismo, e agora vai é. transformar muitas famílias lá Se na Deus associação. Quiser. Se Deus imagina quiser, Imagina lá no, no, associação, na associação quantas famílias são atendidas. Tem várias autistas? crianças, quantas várias. São e a única associação, é a única escola de autista que tem em Paulo. Incrível. E a transformação está aí. Notícias boas a gente tem para dar para vocês. Ok? Um beijo carinhoso, sucesso, bom retorno mais uma vez. Muito obrigada, é muito obrigada, hora, muito hein? obrigada pela oportunidade de estar aqui e de ter esse conhecimento. Legal. Obrigado. Dá um tchauzinho, pessoal, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tudo bom tchau. pra vocês? Tchau, tchau.